Here it comes! Boom Chakalaka. Sempre tem um jogador que é o maior cestinho em atividade na NBA, certo? Esse jogador, ele pode perder esse posto quando ele se aposenta, e aí o trono passa para o próximo jogador com mais pontos que continua em atividade, ou de repente mesmo, com dois jogadores em atividade, um jogador pode ultrapassar o outro, porque ele pode estar simplesmente pontuando mais que esse jogador que tá no topo do ranking e ultrapassar ele. O que é meu vídeo de hoje? O meu vídeo de hoje é para mostrar esses 18 jogadores da história da NBA que até hoje já foram em algum momento o maior cestinha em atividade na NBA. Aquelas boas e velhas observações que eu faço então antes de começar cada vídeo, antes de começar essa lista. Eu estou levando em consideração o término de cada temporada, para considerar o maior cestinha em atualidade. Por exemplo, o jogador que fez a primeira cesta da história da NBA, ele foi o maior cestinha da atualidade por um período muito curto, porque ele tinha dois pontos e todo o resto tinha zero ponto. Mas não é esse o caso, até porque eu não tenho como conseguir informações tão precisas assim. Eu vou levar em consideração o término de cada temporada. E a outra observação, que eu já fiz em vários vídeos, a NBA começou na temporada 49-50 com a junção de duas ligas, a BAA e a NBL. Os recordes da BAA migraram para a NBA. Os recordes da NBL não. Isso é discutido até hoje, ninguém sabe exatamente o porquê, mas é assim que foi feito. Então as três temporadas da BAA, os recordes dessas três temporadas passam para a NBA. A NBL, que vinha desde lá da década de 30, não teve os seus recordes migrados para a NBA. Enfim, eu vou seguir as regras e usar os recordes da BAA. O cestinha da primeira temporada da BAA foi o Joe Foulkes, do Philadelphia Warriors, com 1.389 pontos. Então, ao término da primeira temporada, ele era o maior cestinha em atividade. Até a junção das ligas, ele era o maior cestinha em atividade, com 3.898 pontos. E depois da junção das duas ligas com a criação da NBA, ele continuou sendo por mais três temporadas, até o término da temporada 51-52. Porém, temos um jogador com duas temporadas de atraso, porque ele jogava na NBL, onde ele marcou 1.608 pontos que não estão nessa conta. Ele ultrapassou o Joe Foulkes, durante a temporada 52-53, porque ele pontuava mais que o Joe Folks, Estou falando do primeiro big man da história da NBA, George Mikan, do Minneapolis Lakers, hoje Los Angeles Lakers. O Mikan seria o maior cestinho em atividade da NBA até ele se aposentar, ao final da temporada 53-54, com 9.766 pontos. Mas ele se aposentou, e sem George Mikan, sem o gigante, o trono passou para Max Zaslovski, então, o jogador do Fort Wayne Pistons hoje. Detroit Pistons, ao término da temporada seguinte, 54 55, ele que era, o Zaslovski, ele que era agora o maior cestinha em atividade com 7.902 pontos. Mas o George Michael ele teve um comeback tipo Michael Jordan no Washington Wizards, ele voltou depois de se aposentar e ele jogou mais uma temporada. Ou seja, como ele voltou a jogar, ele voltou a ser o maior cestinha em atividade. Então com 10.156 pontos ele voltava a ser o maior cestinha em atividade ao término da temporada 5, 55-56. Mas aí com a sua aposentadoria definitiva, o novo maior cestinha era o Ed McCauley no St. Louis Hawks. Ele agora era o novo líder, mas essa liderança durou só uma temporada, só no término da temporada 56-57. Isso porque o Dolph Chase, jogador do Syracuse Nationals, hoje Philadelphia 76ers, ele veio voando. Na sua nona temporada na NBA, ele ultrapassou o Ed McCauley, que ainda estava em atividade. E o Dolph Chase continuou sendo o maior cestinha em atividade atividade por longas seis temporadas durante a temporada 63 64 a estrela do St. Louis Hawks hoje Atlanta Hawks o Bob Pettit ele ultrapassou o Dolph Chase que ainda estava em atividade e o reinado do Bob Pettit durou duas temporadas até o final da temporada 64 65 quando ele se aposentou com 20.880 pontos aliás o Bob Pettit é, foi o primeiro jogador da história da NBA a bater a marca de 20 mil pontos. Agora vamos falar de um jogador que acho que vocês sabem quem é. Ele estreou na temporada 59 60, ele foi Rookie of the Year MVP logo nesse seu primeiro ano. No seu terceiro ano na NBA, ele conseguiu mais de 50 pontos por jogo de quem eu estou falando. Obviamente, o Will Chamberlain foi ele que assumiu o posto de maior cestinha em atividade após a aposentadoria do Bob Pettit e continuaria sendo o maior cestinha em atividade, por oito temporadas até a sua aposentadoria, o Wilt se aposentou com 31.419 pontos. Sem o Will Chamberlain, quem assumiu esse posto foi o Oscar Robertson, então já veterano no Milwaukee Bucks. E essa liderança do Oscar Robertson durou apenas uma temporada que era a última temporada dele que foi 73-74. Entre 74 e 78, o novo líder, o novo maior assist em atividade, era o John Havlicek do Boston Celtics, ele que faleceu durante essa última temporada, e eu fiz um vídeo falando sobre a carreira do John Havlicek em homenagem ao Aí ele, vou deixar o link aqui em cima pra quem não assistiu, um vídeo bem legal. O Havlicek, ele foi o maior cestinho por quatro temporadas, que nem eu falei, até se aposentar ao término da temporada 77, 78. E aí, com a aposentadoria do Havlicek, o novo maior cestinha em atividade, Karim Abdul-Jabbar. Ele assumiu o topo dessa lista com 22.141 pontos e continuou na liderança até os 38.387 pontos. Ele se aposentou ao término da temporada 88 89. Foram 11 temporadas sendo o maior cestinha em atividade. Kareem Abdul-Jabbar é o maior cestinha da NBA até hoje. Sem Karim Abdul-Jabbar, quem assumiu o trono? Moses Malone. Ele já estava mais para o final da carreira, pontuando muito pouco, mas conseguiu, o primeiro lugar por seis temporadas até a sua aposentadoria em 94 95 então abram alas para Michael Jordan. Ele assumiu o primeiro lugar com 24.489 pontos, ele já tinha essas alturas, e durante três temporadas, apenas três temporadas, o Michael Jordan foi o maior cestinha em atividade. Quando ele se aposentou pela segunda vez, em 98, ele abriu caminho para o Carl Malone, do Utah Jazz, que vinha logo atrás dele. O Malone foi o maior cestinha em atividade até se aposentar, já nos Lakers, na temporada 2003-2004, foram seis temporadas, na liderança, nem a volta do Michael Jordan no Washington Wizards, que eu tinha citado antes foi o suficiente para colocar o Jordan de volta no primeiro lugar. Malone se aposentou então, mesmo com 12 mil pontos a menos, quem assumiu a liderança foi o Red Miller, do Indiana Pacers que estava no seu último ano de carreira então ele teve apenas uma temporada de reinado aí o Red Miller se aposentou e o novo maior cestinha em atividade era Shaquille O'Neal então jogador do Miami Heat ele passou por Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers e Boston Celtics e segurou liderança até se aposentar ao término da temporada 2010-2011 e quem assumiu o primeiro lugar foi o seu ex-companheiro Kobe Bryant. O Kobe Bryant ele ficaria com o primeiro lugar até a sua aposentadoria também Cinco anos após, ao término da temporada 2015-2016. Com a aposentadoria do Kobe, quem passou a ser o maior cestinho em atividade, Dirk Nowitzki, que a essas alturas já tinha mais de 30 mil pontos, essa liderança durou dois anos e meio, até no meio da última temporada o Dirk ser ultrapassado pelo LeBron James. O LeBron James é o atual maior cestinho em atividade da NBA, com 32.543 pontos e deve continuar sendo o maior cestinha até eles se aposentar, porque ele tem uma vantagem bem grande em relação aos jogadores que vêm atrás. Gostaram? Valeu a pesquisa! Esse foi o vídeo aí que eu demorei alguns dias para fazer, porque deu um pouco de trabalho, mas acho que é interessante, é uma informação interessante. Depois do LeBron James, tudo indica que o próximo jogador seja o Kevin Durant, porque ele é o cara que vem logo atrás dele, com uma margem um tanto razoável para os jogadores como o James Harden e o Russell Westbrook, mas também ele não joga essa próxima temporada, o Harden fez 2.800 e tantos pontos na última temporada, então se o Durant vacilar, de repente o Harden pode passar ele nessas próximas temporadas. Vamos ver então, quando o Lebron se aposentar, que deve ser daqui a pelo menos 3 ou 4 anos, vamos ver quem pode ser esse próximo jogador a ser o maior cestia em atividade. Valeu quem acompanhou mais um vídeo aqui do Calaca. nos vemos no meu próximo vídeo. Grande abraço!